Boa tarde amiguinhos, vamos, vamos, olha aqui, a gente tá aqui novamente, naquele nosso ponto da leitura, em cima do viaduto. Aqui que eu esqueci o nome dele, eu sempre esqueço a memória de de... de, de pinto. É, Vocês lembra dele? Bom, começa aqui. Tá vendo uma rotina nossa? Rapaz, acho que a passa aqui, a ponte balança, o viaduto balança. Fica assim, ó. Vamos lá. Mandar nossos salve, nossos abraços aí pros nossos amigos O Thiago da Barroquinha David Everton De Arvoredo, no Cabula José Inácio Rodrigues De São Paulo O Marcelo Guimarães O Trioste Vitor Parceirão aí, sempre acompanha nossos vídeos um Abração, pai Trioste Vitor, eu, eu, uma vez eu, eu errei pra porra O nome desse cara, velho, depois que eu separei Eu consegui ler, <risos> burro que não é desgraça a Márcia Ferreira, de Belém, tá querendo comprar aí uma, uma Suzuki S. É uma boa compra. E o Antônio Marcos, do Rio de Janeiro. Então, galerinha aí pra vocês, um forte abraço. Se salve, nosso. E, novidades! Já estamos utilizando o Aro 17, a Lander. Sim. Rapaz, a moto tá... É... Tá aqui pariu, chega muito me empurrou aqui Falta pegada, falta pegada Olha meu pé, vai sair no chão agora Vocês vão sentir a... a agilidade dela com o motor Eu tô me sentindo na XTZ Com mais torque Tá valente, meu irmão! Tá valente! Agora eu tô sentindo a... A suspensão meio dura, a dianteira. Eu vou... Dar um jeito nisso. Pode ser que tenha que trocar já o óleo da bengala, bem é provável. Tá muito hard, velho, tem que deixar um pouquinho soft Velho, a moto porra, tá gostosa, velho Meu parceiro, o Jardel, falou, Raul, se fosse você Eu esperava chegar tudo E aí largava de vez é porra, velho bagulho vem na China, velho aqui que chegue tudo a Fê Maria, lá se for outubro. Ah, não aguenta não. Eu, eu ia pirar. Ficar vendo esses pneus lá. Aí, acertei com, com o neném. naí pegou lá os raios, pegou o aro, pegou o pneu. Prendeu na... Na landa e foi embora. Deixou comigo a... A Twista. Aí pronto. Fui trabalhar um dia com a Twista ele fazer o serviço Tá do caralho Um pouquinho Agora eu tenho que melhorar esse freio Faltou uma sexta marcha agora aqui Bom, deixa eu levantar a viseira E aí, alguém pode abrir pra mim? Deixa eu sair do fundo desse caminhão que ele não vai colaborar muito. Eu odeio ficar atrás de caçamba, velho. Porra. essa porra fica largando a areia na cara dos outros. Já tá rápida pra se fuder velho, muito leve. Chupa todo mundo. aqui mais cedo tinha uma rolet na, na frente aí eu peguei fui encostando aí larguei né ela uuuh. o cara da roletinha parou assim olhou pra trás que é que tá vindo aí, aí falando nesse joguinho de pescoço dele eu tem meu lado agora claro que eu não vou dizer pau na pau na roletina Besteira, isso é besteira. Adoro um seu terreno. Cada um na sua modalidade. tava vendo um vídeo do canal SpamSafe, o canal tailandês. Recomendo, SpamSafe. E aí tinha um vídeo, é, é, com várias motos de mil cilindradas e um A125. Meu irmão, A125. Eu estava simplesmente em segundo lugar na corrida inteira e tinha hora que passava. O primeiro, nas curvas, né? Claro, assim lá, botava os caras no bolso. É quando chegava na reta que os caras da mil, logicamente, era ejetado na frente. Né? Acho que vocês entenderam o que eu ia falar, né? É. Essas motos tem desempenho mais pra velocidade final, percurso longo, mas Menorzinha não, cidade, passar em aperto. Tem muito mais flexibilidade. Uau, uau, uau. Pensei, melhorou, mas não tá tão diferente não. Tá, mas tá melhor, tá melhor. Já dá para ficar mais seguro. A moto ganhou muito mais estabilidade, tá mais plantada no chão. Agora tem que tirar um pouco da cera do pneu. Tá zerado. Rodando tá seus primeiros quilômetros aqui comigo. tá minha pleura Eita, que delícia, que delícia O oh, meu Deus, vai é certinho, ó. Hey, mamãe! Olha, Meus queridos, vamos chegando no nosso estilo. Começamos mais uma etapa do no nosso canal: Que é a transformação da Lander Motard Ex-Wonder Vem as peças Tá vindo ainda da China Tudinho <risos> é 15 pacotes Ou são 16 Algo assim eu falava 17 Mas eu lembrei Que um é um Arduino É um computadorzinho Eu quero fazer Umas Umas programações Muito doidas aí Não vai dar certo Bom, então é isso aí Um abraço pra vocês Pra quem fica Um beijo Um abraço E tchau Tchau